Oi, Transição Cidade-Campo. Vamos dar uma olhada numa visão macro aqui da região onde a gente está e os vetores de urbanização. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Olha só, dicas preciosas. Se você quiser investir aqui na região, quiser vir morar num lugar legal, me procura que a gente vai junto a ideia é fazer um desenvolver o espaço de uma maneira mais equilibrada mais biofílica legal então quiser morar bem viver bem presta atenção nesse vídeo aqui a gente vai ver uma visão mais geral da, da região Itajubá Piranguinho Santa Rita do Sapucaí e um pouco mais distante Pouso Alegre né? uma região com um bom Índice de Desenvolvimento Humano, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, polos de tecnologia avançada, de alta tecnologia, boas universidades, uma federal instalada aqui na região, preços de, de terreno ainda relativamente baixos, com projeção de crescer bastante, um aeroporto já está sendo construído aqui em Itajubá, empresas de alta tecnologia, vindo para cá, um lugar legal para você viver, é, morar, né, ganhar seu dinheiro, tocar sua vida e fazer um excelente investimento. Se tiver interesse, é, vem aí. Vamos ver o que, que a gente tem para contar hoje. Então vamos, vamos dar continuidade ao nosso amigo Google Earth e entender um pouco essa visão mais macro. Aproximando, olha, nós estamos aqui. Gaia Terra Nova, aqui a Norte, Noroeste, né, Nordeste, Piranguinho, e a Leste, é, Sudeste, Itajubá. Itajubá é uma cidade muito maior do que Piranguinho. Como é que está acontecendo a, a questão da terra aqui na, nas últimas duas décadas, menos que isso, uma década, uma década e meia? Itajubá está no sulzinho de Minas para crescer, adotou a política de atrair grandes empresas. Algumas empresas do ABC Paulista vieram para cá em busca de, de mercado, de facilidades, de, de produção, né? gerou um monte, gera um monte de empregos para cá e a cidade começou a crescer e a se desenvolver. Olha só que Itajubá está cercada por montanhas e montanhas mais íngremes. A gente está nos contrafortes da Mantiqueira, a gente está no, no dentro da Mantiqueira. Então as montanhas por si só são um aspecto físico que dificulta o crescimento da cidade. E a cidade vai se espraiar naquelas regiões um pouco mais planas. A cidade é um organismo vivo e ela vai buscar se esparramar aonde tiver condições mais favorecidas para fazer isso. E as condições mais favorecidas são em locais mais planos, onde fica mais fácil trabalhar, o, o, o gasto, o custo de construção é menor e a cidade naturalmente vai se espraiar por aqueles lugares um pouco mais é, planos. Como Itajubá está cercada de montanhas, ela vai acabar se espraiando por aqueles lugares que tem um relevo um pouco mais suave, um pouco mais suavizado. Olha só, para esse lado aqui não dá para ir. Por aqui também não dá para ir. Aonde é que a gente tem terrenos mais aplainados? Nessa direção aqui, sul, sudoeste e mais a leste, que é o caso de Piranguinho. Piranguinho tem crescido muito por conta dessa desse posicionamento estratégico. Mas é só o relevo que vai dizer, então, no nosso caso aqui, a proximidade de água, olha aqui o rio Sapucaí, correndo por aqui, a gente necessita de água para todos os processos industriais e, e vivos. E uma outra questão, que é a questão do acesso. Olha só que aqui a gente tem uma rodovia, a BR-459, que vem correndo aqui, vai atravessar Itajubá e vai fazer a ligação com o Vale do Paraíba. A 459 liga a, a região do Vale do Paraíba, já em São Paulo, com a região de Poços de Caldas, aqui no sul de Minas. Então, é uma BR, é uma rodovia federal, e de perto dela, junto dela, uma outra rodovia, que é uma rodovia mineira, ela é estadual, que faz a ligação aqui de Piranguinho, passando por Brasópolis, Paraisópolis, São Bento do, do Sapucaí e descendo em, em, em direção à região ali de Taubaté, São José dos Campos, novamente no Vale do Paraíba. Então, essas rodovias facilitam tanto o acesso de quem chega quanto a escoação, o escoamento dos produtos que são gerados a partir aqui de Itajubá. Então a gente junta é, do, dois fatores aí, um, um deles de acesso e o outro físico, né, de relevo, e naturalmente a gente tem de observar essa, essa dinâmica, a gente já sabe que Itajubá vai crescer né, em direção aos vales circundantes e vai crescer próximo à rodovia. Olha, esse pedaço que a gente está vendo aqui, mais aplainado e reto, é o aeroporto de Itajubá que já está sendo construído. Se vem vindo um aeroporto por aí, olha essa região por aqui, que é a Plainada, próxima do aeroporto e próximo de uma outra rodovia que está asfaltada até aqui pertinho, Pirango Sul. E de Pirango Sul tem a ideia de asfaltar a rodovia novamente, é, de asfaltar a rodovia, para que ela chegue até Campos do Jordão, que está aqui em cima, lá na, na Serra da Mantiqueira. Quando essa rodovia estiver asfaltada, os preços vão estar subindo. Legal? Já estamos começando a entender alguma coisa. Então, olha só, todo esse vale aqui propício para a ocupação, o aeroporto chegando, uma rodovia asfaltada até um trecho, com projeção de ser asfaltada até Campos do Jordão, fazendo a ligação, então, dali para o Vale do Paraíba, uma terceira via de acesso. Essa região vai crescer muito, vai impactar bastante nos preços e é uma excelente oportunidade de investimento para quem tem interesse. Se for o teu caso, pode procurar a gente. Legal? Vamos chegar em Piranguinho. Então, hoje o que temos... É asfalto aqui em Piranguinho, Piranguinho um entroncamento, uma junção aqui de rodovias, um relevo mais aplainado, muito próximo de Itajubá e com preços muito mais acessíveis do que em Itajubá. Para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou por aqui, um lote de 1.200 metros quadrados aqui na região onde eu estou, nós pagamos 18 mil. Reais. Isso a... 12 anos atrás, um lote de 1.200 metros. Em Itajubá, um lote de 200 metros estava saindo por 20 mil reais. Então, aqui, 10 quilômetros de distância, a gente pagou é, o mesmo valor de um lotezinho lá de Itajubá, só que seis vezes maior. A gente vai entender esses preços todos daqui a pouco. Então, olha só, Piranguinho, por si só, Está pertinho, tem um relevo mais aplainado, está pertinho de Itajubá. É ligado a Itajubá por uma rodovia, uma BR. Tem outra rodovia aqui, uma estadual. Logo, naturalmente, o preço das terras é mais em conta. Naturalmente, Piranguinho vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos e vai continuar se desenvolvendo. Observando o mapa, para onde é que vai se desenvolver? Novamente, ao longo da rodovia estadual e ao longo da rodovia federal. E a gente efetivamente já começa a ver alguma coisa nesse sentido. Olha a quantidade de casas que vêm sendo construídas, margeando ou quase que margeando a rodovia nesses últimos tempos. E aqui em Piranguinho uma área em especial, cresceu bastante nos últimos tempos, que é toda essa região aqui, composta hoje por um, um condomínio grande, um condomínio fechado, um outro condomínio aberto, um chacramento, e do outro lado, um bairro novo aqui da cidade, Piranguinho já está por aqui, esse daqui é um bairro novo, Todo esse bairro aqui vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Esse é um outro bairro novo e aqui um outro bairro novo. Isso tudo que a gente está vendo é coisa de, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá. É tudo muito recente e vai continuar crescendo. E vai crescer por quê? Porque nós estamos no sul de Minas, numa região privilegiada, a gente pegar o Vale do Sapucaí, aqui em Itajubá, Universidade Federal de Itajubá, universidade, é, escola de medicina, escola de enfermagem, escola de veterinária, uma outra universidade com os cursos mais diversos. Nós estamos aqui de escolas que se instalaram aqui de EAD nos últimos anos, para mais de 10 que eu conheço, Do, no outro, na outra ponta, Descendo o Vale, a gente chega em Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita é uma cidadezinha pequenininha, 40 mil habitantes. Está aqui já perto de, de Pouso Alegre. E Santa Rita do Sapucaí tem o Inatel, que é uma universidade ou é uma escola reconhecida mundialmente. Enquanto a gente está falando de 5G, o Inatel já está estudando e desenvolvendo o 6G, então é, é um local de atração, é, o Vale do Sapucaí é considerado o, o Vale do Silício Brasileiro, é, resguardadas as proporções. Então, toda essa região vem atraindo bastante gente de fora e vai continuar atraindo bastante gente é, de São Paulo e Rio de Janeiro. Uma visão mais geral, aqui Itajubá, aqui Santa Rita do Sapucaí e aqui Pouso Alegre, que também vem atraindo bastante gente. Para ter uma ideia, Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre estão com a, são as cidades com os melhores IDHs, índice, índice de Desenvolvimento Humano do Sul de Minas, junto com Poços de Caldas e agora Extrema, que está no outro canto, um pouco mais abaixo, é, já divisa com São Paulo. É uma região bastante promissora para agora e para os próximos anos. Mas a gente vai continuar essa prosa no próximo vídeo. Então, se estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve se não for inscrito ainda né? e vamos continuar essa prosa. Um grande abraço e até a próxima!